Porra, mano, olha esse bicho aí. Só no cento Tá ligado? Tá Repete. É De cabeça. E aí? A sensação de estar no palco é o mesmo frio na barriga de fazer um assalto. Uá, a coroa disse que sobe a cabeça é fato. Só não pode se esquecer dos rato aí. aí A sensação de estar no palco é o mesmo frio na barriga de fazer um assalto. Já tô ligado que sobe a cabeça. Ah. Só não posso esquecer de onde eu vim. A morte tá igual mês depois da última forma. Toda noite ela é que é a última foda, amor, te amo, só não sei como prova É Deus que rima isso que eu só tô fazendo as dobra Acorda, seus sonhos morrem enquanto você dorme Pai, tô meio pai, pô, nem sei qual fui Só tô rindo pra disfarçar enquanto o meu mundo cai Eu confiei ele eles bateram onde eu falei que dói Ai, amores falsos que eu achei no Insta Like, tipo, nós perdemos o nome na pista Hype, perpétua liberdade, por de verdade que é tipo fuzil Então pra guerra e pro baile Temporais são temporários, você sabe Então, foda-se, se calma, tempestade Eu vou fazer igual Charlie Chaplin Vou dançar na chuva, mas não vou deixar que nem um filho da puta me pare A sensação de tá no palco É o mesmo frio na barriga de fazer um assalto A coroa disse que sobe a cabeça, é fato Só não pode se esquecer do esgoto rato Ai, ai, a sensação de tá no palco É o mesmo frio na barriga de fazer um assalto Já tô ligado que sobe a cabeça Só não posso esquecer de onde eu vim fé.